tudo bem então eu aqui de novo com uma receita muito bacana tá e hoje a receita é para você que sofre com diabetes tá é é uma doença né que é, traz muito transtorno para a vida da pessoa né a pessoa não pode comer mais nada é, tem que optar só por coisas integrais e nada de açúcar e o transtorno é muito grande né tem que viver picada de, de agulha né, é, né? então é um, é um transtorno muito grande que a pessoa tem quando ela tem esse problema né com a diabetes né e essa receita de hoje é muito boa tá gente é, vai te ajudar muito, demais mesmo. E eu também vou te dar uma outra dica que pode ser o fim dos seus problemas com a diabetes, tá? Então, logo também eu vou falar dessa dica aqui, tá? Então, a gente sabe né, que a diabetes, é o, maior, o maior fator aí que ocasiona né, esta doença é a obesidade, o sedentarismo maus hábitos alimentares né o, o tabaco então são algumas coisas que é, ajudam para piorar né é, ou para desenvolver a diabetes né e então a receita de hoje é nós vamos usar aqui a famosa pitanga né a pitanga né para quem não conhece ainda, né? É, não sabe dos benefícios que a pitanga tem para a saúde. Tá aqui a pitanga, tá? A pitanga é, é muito indicada, né? Para quem tem problemas realmente com a diabetes e com pressão arterial, né? Ela pode muito bem ajudar é, a tratar esses casos, tá? Então ela é, é rica em muitos nutrientes que favorecem tá, para o controle da diabetes e para o controle também da, da pressão alta, né? E a outra fruta que nós vamos utilizar é aqui, a casca da jabuticava, tá, gente? A casca da jabuticava ela previne né, a diabetes. É, ela é, pode ser usada para a pressão também, né? Ela ajuda no controle da diabetes e no distúrbio intestinal também, né? Ela auxilia no combate ao colesterol e doenças cardiovasculares também, né? E ela é, diminui bastante o risco de, de do desenvolvimento de várias doenças, tá, gente? Então, a casca de jabuticaba, ela tem é, muitas propriedades e ela ajuda muito tá é, é, você pode usar né a casca de jabuticava é, fazer um chá todos os dias ah, você pode fazer um chá da, da da pitanga né no caso das folhas da pitanga tá é, da pitangueira você pode fazer um chá de manhã e tomar todos os dias tá isso vai ajudar bastante no controle da sua diabetes, tá gente? Essa essa receita aqui já é, é comprovada que ajuda bastante, tá? Então é, é, você vai fazer esse chá conforme você, né? Vai tomar se você vai tomar só um copo, você faz um copo só. Se vai tomar um litro, faz um litro, né? Então você bota ali um litro de água é, com a, as cascas da jabuticava ou as folhas da, da pitangueira aqui para um litro de água, né? Você ferve, deixa a infusão e depois você deixa esfriar e depois toma esse chá, né? De preferência pela manhã para aproveitar as propriedades, tá, gente? E a outra dica que eu falei para vocês, é, pessoal, é, é assim: eu vou deixar aqui o vídeo na descrição aqui para vocês assistirem, né? Um outro vídeo do nosso amigo, do Davi Medeiros, né, ele é o dono do maior site de diabetes que tem no Brasil. É, então, ele é um especialista no assunto, né, e nesse vídeo ele vai te ensinar como você deve fazer para você conseguir reverter esse quadro, né, da diabetes, e possivelmente está eliminando até mesmo a diabetes da sua vida, tá gente? Eu vou deixar o, o vídeo dele aqui no box de informações para você assistir e pra você entender como é possível é, até mesmo eliminar a diabetes da sua vida, tá? Então eu vou deixar aqui no box de informações, assista o vídeo, tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? E a minha receita, a minha dica foi essa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, peço a você um like no vídeo, é, peço também que você compartilhe, né, é, para tá ajudando mais pessoas que também têm esse problema, né, sofre muito com esse problema. Tá, gente? Espero grandiosamente que ajude vocês, tá? Um grande abraço, até o próximo!